Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Bricoala, saiba como prevenir a umidade em casa. Esta Bricoala está inserida na programação que alinhamos para os dias de bricolagem, vai até ao próximo domingo, dia 27. Durante esta sexta-feira, sábado e domingo, teremos workshops, Bricoalas, momentos eu faço e até temos uma novidade durante o fim de semana às 10h30, portanto, em sábado e domingo temos a novidade do Repair Café. Para antes falar sobre este tema, convidamos o João Cantante, o João é colaborador da loja de Obeiras. Olá João, bem-vindo, obrigado por teres aceito o nosso convite Obrigado. e começo-me a te perguntar precisamente o que é que é a umidade, que causas é, é que acontece a umidade, é, que tipos de umidade é que há? Então, a, a umidade essencialmente é aquele problema que traz qualquer português a uma loja no início do inverno. São, geralmente, são aqueles pontos pretos que aparecem nos cantinhos nas nossas, nas nossas casas que Nunca sabemos onde é que eles vêm, mas eles aparecem lá constantemente okay. e arranjamos mil e uma soluções para, para os resolver, mas eles continuam a aparecer e muitas das vezes Estamos à procura de uma solução para a umidade e na realidade temos uma infiltração ou uma condensação. Então há vários truques para os descobrir. Então estes esses falar... pontinhos pretos são precisamente um primeiro sinal de que existe umidade numa área da, da nossa casa. Exatamente. Nós, nós temos uh, um primeiro sinal de alerta, são estes pontos, pontos negros. Muitas das vezes as pessoas também se anotam pela, pelo escorrer da água nas janelas. Nós de manhã quando acordamos e temos muitas gotículas de água nas janelas, também é um sinal que há muita, muita condensação no ar, uhum. nós, nós, temos que, nós temos que viver com, com, com condensação. Só que a condensação é classificada para aquela área, zero é zero umidade sem tal excesso. Ou seja, nós, temos... nós associamos a umidade a uma coisa má, mas na realidade também nos faz falta ter Sim. um pouco de umidade nós temos em que casa, viver... não em excesso. É. Nós temos que viver com uma umidade entre os 40% e os 60%. Uhum. Porquê? Porque se nós tivermos umidade em excesso, vai-nos causar uns problemas, se nós tivermos em negativo, vai-nos causar outros problemas. Ou seja, nós temos que arranjar um balanço de, de, de, de viver com umidade sem, sem excessos. Pronto. Temos vários, várias soluções aqui à nossa frente, que eu, vamos falar... E só antes da só para concluirmos, portanto, nós em casa produzimos umidade. Produzimos umidade. É, através das nossas atividades domésticas produzimos umidade. Sim. É Uma coisa engraçada que se, que se aprende é que uma família de três pessoas pode gerar cerca de 12 litros de água 12 de litros de água. 12 litros de água. É. é claro, nós não vamos libertar a água assim do nosso corpo. É. O cozinhar gera vapor, o passar a ferro gera vapor, atividades físicas em casa gera vapor, o dormir gera vapor. O, o que nós temos que fazer é arranjar uma maneira de esse vapor sair sem entrar o frio. Então, temos desde o calafetar, desde o isolar, desde Pronto, o pintar... Já que falas disso, eu vejo que nós temos aqui uma série de produtos que era é para combater precisamente a umidade. Há pouco falavas dos pontinhos negros, Sim. portanto, que está, uh, qualquer pessoa pode fazer, não é? Qualquer pessoa pode ter acesso a iluminar esses pontos negros e de que forma, do que é que está aqui que, que resolve essa situação? Então, português que é português El Chívia. El Chívia é o primeiro é o primeiro que, que a gente utiliza. Só que a lexívia é somente um agente branqueador. A lexívia vai branquear o fungo, mas ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá e vai acontecer o quê? Ao final de uns 4, 6 dias, vai voltar a aparecer esses pontos negros e nós vamos andar constantemente com a lexívia. Uhum. A lexívia é muito agressiva para as paredes, quanto menos lá for melhor. Então, temos aqui, por exemplo, uma solução da Robilac, que o que é que eles nos dizem? Lavar sim com água e 5% leixível para fazer um branqueamento do, do, do fungo, mas depois temos que aplicar um desinfetante. Ou seja, na realidade este produto é que nos vai matar o fungo. Temos soluções Uh, isto é um produto que temos que uh, lavar a primeira parede com água e 5% de lexívia, deixar secar essa parede Sim. e depois dessa parede secar, vamos agarrar nisto e vamos aplicar abundantemente, com uma trincha ou com um rolo então, e vamos de fácil espalhar. de aplicação. Sim, fácil de aplicação. Pronto, tem aquela parte chata do odor a lexívia inicialmente, mas uh, pronto, é, é uma solução... Muitas pessoas têm problemas Sim. até de saúde uh, devido ao odor desagradável da lexívia. Existe há uma alternativa uh, uh, para... Uh... Existe, ainda dentro do mundo das lexívias. Por exemplo, a HU, a HU desenvolveu este produto que faz o quê? Em 10 minutos, aquilo que este se calhar precisa de um dia para funcionar. Bom, okay. Agora, como ele é muito agressivo, é muito concentrado, eles dizem logo que ao final de 10 minutos temos que o remover. Ou seja, ele tem dois modos de aplicação. Ele tem, podemos pulverizar, quando estamos, por exemplo, a tratar um teto, um teto para termos algum cuidado connosco, podemos pulverizar e tem modo de espuma. O modo de espuma geralmente é usado para as juntas dos azulejos, Muitas das vezes temos que fazer uma limpeza da junta do azulejo e utilizamos a espuma, a espuma vai demorar mais tempo a escorrer e então conseguimos com que o produto atue mais devagarinho na zona afetada. Bom, tem também a parte chata do odor, porque ele tem cloro. Ele vai fazer ao fio cá vai fazer um agente branqueador uhum. e vai matar ao mesmo tempo. O que eu geralmente digo aos, aos clientes que procuram este produto é aplicar o produto esperar os 10 minutos, ele vai fazer magia, vai ficar tudo branquinho, uhum. mas não virar as costas ao produto, lavá-lo, e eu até digo, lavar até sair de lá o cheiro, porque como isto tem é um cheiro muito intenso, uhum. a cloro, a lexívia, convém lavar e remover de lá para esse cheiro não causar uh, uh, transtornos às pessoas. Até aí a alternativa para pode ser a lexívia. Alternativa, pessoas com problemas de, de asma, de respiração, por aí fora, temos o, a última solução de sem cloro. A solução de sem cloro é o quê? Ao fim e ao cabo é este. Este produto que está aqui da lá que é um desinfetante, é o que está aqui a nível de desinfetante. Ele não vai branquear, ou seja, eu posso facilmente lavar um papel de parede. O papel de parede se eu for por um agente branqueador, vou queimar o papel de parede, vou danificá-lo. Posso também aplicar nos tecidos. Muitas das vezes as cortinas podem estar encostadas a uma parede úmida e, e a solução, a lavar nem sempre sai, mas pode lavar e ficar lá o fungo. Então, isto vai matar, vai matar o fungo e permitir que aquela superfície fique isenta de fungos. Para além de, se, de permitir ser aplicado no papel de parede e no tecidos. Sim, papel de parede e tecidos é, é, é, é o mais recomendado, porque não é agressivo. Agora, ele mata o fungo, mas não o branqueia. Para branquear vamos ter que o limpar manualmente. É acompanhar estes dois produtos. Eu, eu tive o cuidado de deixar aqui um, uns panos e uma escova, porque se nós escovarmos a superfície da parede, vamos remover o fungo. Se nós formos com um pano, a tendência é pressionar o fungo contra a parede. Então, quanto mais nós escovarmos, estamos a remover o fungo que está na okay. superfície. Ao utilizar esses produtos é importante, então usar uma estes produtos, escova. usar uma escova para, para ser mais fácil, porque vamos escovar o problema de lá para fora. Outra coisa, nunca usar panos com cores. Bom, nós temos uns produtos à base de cloro, o cloro é um agente branqueador, se nós deixarmos cair cloro na nossa roupa, vamos danificar a roupa, e então se nós formos usar um pano com cor, o que vai acontecer é que essa cor vai se transpor para a parede. Ou seja, se eu usar aquele produto e passar um pano verde, eu vou ficar com riscas verdes na parede, então resolvo o problema da mancha negra, mas vou arranjar um problema de, de coloração na parede, então usar sempre uma, um pano branco, uma t-shirt, um, um lençol, que seja branco, para não não influenciar com a, com a pintura da parede, Ok. então isso refere-se à condensação, que é Sim, um, um mais tipo de, de umidade. daqui, nós a partir daqui podemos já descobrir se realmente é uma condensação ou uma infiltração, isto porquê? Geralmente quando nós limpamos e fica o suporte limpo, é uma, é uma condensação, quer dizer que nós estamos a gerar demasiada umidade, ela está -se a se acumular num canto, geralmente há um choque térmico, do outro lado da parede é mais fria, do lado, do lado cá está mais quente, então vai gerar essa, essa umidade e nós limpamos e fica limpo. Quando nós limpamos com estas soluções e fica amarelado, ficam umas aurelas, uhum. geralmente isso implica, implica uma infiltração. Aquela água está a vir de um lado qualquer. Pode vir de um cano, um cano esteja na, a passar naquela parede, pode até estar longe, mas naquela parede a zona onde está a passar a água é ali naquele sítio e geralmente uh, são aurelas amarelas que, que demonstram infiltração. Pode então ser. Um... essas aurelas amarelas são precisamente o primeiro sinal de que uma infiltração. a pessoa começa a perceber que existe uma filtração em casa. Exatamente. Existe um problema do lado oposto que nos está a empurrar a umidade cá para dentro. Pode ser uma placa de um terraço que esteja mal impermeabilizada, pode ser no telhado uma telha partida. Então, hum, temos que as resolver primeiro, porque enquanto aqui eliminámos, mas enquanto não resolvemos o problema externo, o problema vai continuar a, a acontecer. Então aqui é uma, uma aqui é o temporária. É. Aqui será o primeiro passo. Aqui será o primeiro passo para tentar identificar o tipo de umidade que nós temos em casa. Okay. Okay. Vai resolver na altura, mas a longo prazo iremos ter problemas Sim. se não resolvermos a situação. Exatamente. Nós temos uh, um outro tipo e de, que de umidade. forma é que podemos resolver esta situação? Okay. Existe um outro tipo de umidade que também aparece muito nas nossas casas, que é o salitre. O salitre é uma condensação de, de sal das areias na altura da construção, geralmente faz uma infruficiência na parede que faz tipo umas bolhas e se nós partimos a bolha com cuidado por dentro podemos encontrar tipo parece um algodão, um algodão branco. Então, o salitre é o que? É, é o sal que existe na, na construção que ao absorver a umidade vai diluir e depois ele quando vem cá fora a apanhar a ar cristaliza novamente, é como se fosse uma salina e então vai nos empurrar a tinta. Para o salitre temos uma solução, para a umidade temos outra, geralmente são diferentes. A solução para o salitre ajuda a resolver o da umidade, mas a da umidade não tem força suficiente para resolver o do salitre. Então, para o tratamento do salitre, o que é que podemos fazer? Para o tratamento do salitre, temos produtos como primários dois componentes, que selam a parede, porque o salitre, a solução para o salitre é um e escopo é mandar a parede abaixo, não é, não é de tudo que nós não, não vamos consiga, querer do, do cliente, mas também vendemos tijolos e, e cimento e por aí fora. Mas temos soluções no, no, na, na loja, como por exemplo, tintas anti-salitre, são tintas que vão, vão selar aquela parede e permitir que aquele salitre não tenha força suficiente para arrebentar com a parede. Existe primário, existem tintas. A Leroy Merland tem vários produtos para resolver o salitre. E esses produtos o que geralmente vão fazer é selar aquela parede. Se o salitre vai ter tendência a subir, vai. Então o truque é, se nós temos a um, um, temos um metro de altura um problema de salitre, quando aplicamos estas soluções convém aplicar meio metro para cada lado porque o salitre vai ter tendência a subir. Olha, temos aqui uma pergunta de alguém que nos está a assistir, Ana Rita, que pergunta por exemplo, o meu WC não tem janela e acumula os vapores de duche. A parede ainda está impecável, mas tenho medo que com o tempo possa surgir umidade ou condensação. Posso prevenir de que forma? Pode. Podemos prevenir da seguinte forma, se ela não tem janela na, na divisão, se houver, a, se houver a possibilidade de pôr uma ventax, que é um extrator de ar, uhum. seria excelente. O ideal é até ligar primeiro o extrator e só depois iniciar o banho. Muitas das pessoas têm a tendência a tomar banho, estão a fazer aquele sistema sauna dentro da casa de banho e depois no fim é que liguem o extrator. Não, o extrator deverá ser ligado no início. No início para quê? Para começar a renovar o ar, começar a tirar o excesso de, de vapor e quando nós estamos a tomar banho, aquele vapor vai ser uh, canalizado para, para, para o escoamento de ar que vai para fora daquela divisão. Então um a colocar uma Ventax numa casa bem, porque por vezes por, por, por, por, por, por, por, por, as casas bem, todas têm janela. Sim, principalmente se for uma, se for uma divisão fechada, uma ventaxe. E a nível de tintas, também, num dia que haja uma renovação dessa divisão, colocar tintas anti-umidade e até mesmo anti-condensação. Temos aqui, por exemplo, dois produtos, por exemplo, no caso de, de anti-condensação, a marca Luxance tem aqui um produto que o que ele vai fazer, na realidade, é uma barreira uma barreira naquela parede e naquele teto, que caso há quem gosta de fazer banhinhos de sauna e há aquele vapor imenso na, na casa de banho, isto vai fazer uma barreira. Então, a barreira vai fazer é, se a água começar a tentar penetrar no, no teto ou na parede, ela vai escorrer, porque esta barreira vai fazer um travão, um travão é essa umidade ou seja, tudo o que for em excesso, ela faz uma barreira. Isto é, um, é, um, é uma pasta, não é uma tinta, é uma pasta, ela tem uma, uma grande densidade o objetivo deste produto é penetrar em todos os poros e fazer um selo completo àquela, àquela superfície. Uhum. Se for um caso de umidade normal, podemos aplicar uma tinta anti-umidade. Esta esta é a gama também da Luxense permite, no caso das aurelas de uma infiltração, depois de resolvermos essa infiltração, essas manchas vão ter tendência a despassar a tinta. Nós pintamos, a mancha aparece, nós pintamos, a mancha aparece. Então quando temos aquelas aurelas amarelas que tu falaste há pouco, utilizamos? Podemos utilizar este produto. Este produto está preparado para barrar essa mancha e pintar por cima. Ou seja, ele vai isolar o problema e dar-lhe uma decoração em cima. Também é fácil de aplicação, Fácil aplicação, é dada exatamente como se fosse uma tinta. Ele, ele, por exemplo, existem primários anti-manchas, como existe o primário anti-salitre, uh, que se podem aplicar antes. Por exemplo, não quer pintar a branco, quer pintar a azul, a vermelho, o que eu quiser. Posso aplicar esses primários para fazer esse selo e depois a seguir aplico uma tinta anti-umidade. Tem aqui outra questão que me chegou. Perguntam, então, usar um desumidificador resolve? Caso sim, liga-se antes do banho ou depois? Portanto, não, os desumidificadores é... eu reparo que tu, tu Atenção, um bem, 6, banho, aí. umidade e eletricidade são coisas que geralmente não combinam muito bem um desumidificador, um aparelho como este na casa de banho só se depois de sairmos de lá podemos pôr tirar o excesso mas existe, existe uns aparelhos do género destes isto são aparelhos para absorver o excesso, o excesso de umidade que há no ar isto trabalha com, trabalha com uma pastilha eu não vou tirar agora aqui da embalagem mas esta embalagem saindo fora isto tem aqui uma, uma pastilha que é colocada na superfície do reservatório e depois é protegida porque isto Causa algumas irritações, então é, é, é, é, é para proteger é, mesmo. Eles têm vários tamanhos, não é por acaso, não é? tem uma razão de ser. Portanto, é é. De isto é coloreto de cálcio, o que isto vai fazer é absorver umidade e transformá-la em água. Existem uns aparelhos destes próprios para as casas de banho, de que estavas a falar na casa de banho, uhum. em que este concentrado é um bocadinho mais resistente, ou seja, vai absorver o excesso, porque é enorme. Isto é para pôr em divisões. Em divisões das casas e estavas-me a falar dos vários tamanhos, porquê? Porque isto é para cada, cada divisão, cada x metros quadrados tem x metros cúbicos de umidade. Então estes aparelhos são diferentes, porquê? Porque se eu tiver um roupeiro ou, ou um armário pequenininho, posso usar esta solução mais discreta. Uhum. Isto é o mesmo conceito, temos que aplicar esta para áreas pequenas. mais pequenas? Sim, áreas mais pequeninas, um armáriozinho está aquele cheirinho a uh, mofo na, nas gavetas uh, e então podemos solucionar com este tipo de aparelhos. Isto o que vai fazer é absorver a umidade aqui em cima, transformar em água, uma, o reservatório é o espaço da pastilha completamente derretida cá para baixo. Quando isto chegar ao fim, o que vamos fazer é despejar isto. Então o teu conselho é quando a pastilha desaparecer... Retirar... É. Uh, substituir, sim, ter algum cuidado com isto porque isto gera águas. Uh, por exemplo, aqui uh, no caso das divisões, temos aqui um aparelho um bocadinho maior. Eles geralmente nas embalagens indicam aqui para que zonas é que são, são recomendados. Por exemplo, este, este é um, uma área de inferior a 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, estamos a falar de um, de um quarto ou uma sala, uma sala mais pequena. Podemos aplicar este aparelho. Um grande truque para estes aparelhos durarem algum tempo. Porque eles geralmente duram cerca de 6 Seis, sete, 8 semanas conforme, do... conforme as marcas. Exato. Um truque que eu digo aos meus clientes é isto, agarrar nele, cada vez que eu for abrir as janelas para arranjar a divisão, agarrar nisto e pôr dentro de um saco de plástico. Porque se eu, vou, se eu vou abrir a janela, eu vou ter circulação de ar. Se eu vou ter circulação de ar, o ar vai trabalhar com a pastilha, a pastilha vai derreter e vai funcionar quando eu não necessito. Uhum. E então, quando eu fecho a divisão, tenho o meu, meu, meu ar controlado, volto a expor o aparelho e o aparelho vai absorver essa umidade e transformar em água. Depois temos outra solução, já que estamos numa de, de aparelhos para absorver a umidade. Isto é uma solução muito engraçada, foi inventada para colocar, para colocar na, nos roupeiros. Isto tem um cabidezinho, nós, nós aplicamos isto como está aqui na imagem, penduramos no meio da roupa, ou seja, abrimos a roupa com um espaço, deixamos no meio para haver uma circulação à volta da roupa, para quem tem aqueles roupeiros que está constantemente a cheirar a, a umidade. Isto vai, absorver, isto vai absorver essa umidade e vai transformá-la num granulado rígido. Ou seja, nós agora aqui parece, se abanares, isto parece uma embalagem de farinha, açúcar. Não? E o que vai acontecer é que nós, à medida que estamos a, a, isto a absorver a umidade, isto vai ficar a risco nem pedra. Quando, este, quando esta embalagem estiver completamente rija e em pedra, quer dizer que já absorveu o que havia de absorver e de, a necessidade de substituir por outro. e há necessidade de substituir. Há outros, há outros produtos no mercado que transformam também em água. O que acontece é que às vezes no roupeiro, a tirar uma peça de roupa, podemos dar um toque no, no, no, no aparelho e, uh, e, e, e sujar a roupa. Então este, esta solução em granulado às vezes é mais eficaz do que o de, de, de, de líquido. Olha, tenho aqui uma questão que me surgiu, ainda há pouco falavas das ventaxes, que nos perguntam quais são as melhores no mercado e que diâmetro, e que diâmetro mínimo que recomendam. As mesmas têm que ser de ligação direta ao interruptor da luz, da casa de banho, através de uma calha no teto? Pode não ser. Hoje em dia, o aparelho tem a ver com o diâmetro do tubo que está na parede. Muitas das vezes podemos aumentar o diâmetro do tubo, se pudermos aumentar o diâmetro do tubo conseguimos aumentar o caudal de ar a escoar. Nós, na secção de, de conforto, temos várias soluções. Eu pessoalmente gosto de uma ventoinha que não, uma não faça barulho, porque é, é, não é agradável. Por exemplo, vi trabalhar, acordar às 6 da manhã, ligares uma ventoinha e toda a gente no prédio saber que a ventoinha está a trabalhar. Então, eu procuro uma ventoinha que seja silenciosa, mas que tenha uma extração de caudal bastante grande. Mesmo que ele ligue que é para uma casa de banho de, de 8 metros quadrados e eu tenho uma casa de banho de 7 ou de 5. Não há problema, eu prefiro uma boa extração, mas acima de tudo que, tenha, que faça pouco ruído, que esses aparelhos são um bocadinho ruidosos. Uhum. Há quem aproveite e faça um teto falso, no teto falso aplica uma ventaxe na zona do banho, para ser uma, uma extração uh, direta ao vapor, e visto ser um teto falso, pode pôr também na zona do, das sanitas, pode pôr também uma ventaxe sem esterir por causa dos odores. E aí, a ventaxe tem muito a ver o que é que já lá existe e o que é que se pode adaptar, adaptar na, na, naquela área. Olha, tinha aqui outra questão que, que nos chegou, de quem nos está a ver, da Érica, que nos pergunta se essa embalagem dá para colocar em gavetas com sapatos, é é, um eu, eu deduzo seja esta. Claro. O dardar, Pronto, então a mais indicada para gavetas com sapatos seria essa embalagem. O dardar, O que vai acontecer é isto, é que como isto tem água, nós, nós quando abrimos a gaveta temos que ter algum cuidado, então o que é que acontece, uh, uh, nós somos um bocadinho brutos a abrir a gaveta e não tivemos cuidado a tirar o sapato, se isto tombar, vamos verter um líquido na gaveta. Bom, existe também na Levo à Merlin um, um, umas molas com os zumbidificadores que se podem encaixar diretamente dentro dos sapatos, caso, caso seja essa, essa a procura de um produto milagroso, já existe, já existem uns mínimos humidificadores que não produzem água, que são umas molas que se encaixam dentro dos chapatos, os chapatos ficam dentro da gaveta okay. e vai regular a umidade. E aquelas que, nós, que tu há pouco apresentaste para o rapeiro. essas este são... isto é pendurado, isto é para estar pendurado, isto é um, é, um, é um granulado, mas ele tem que estar pendurado porque o ar, o ar tem, tem que circular à volta de, de, do aparelho, para ele poder absorver. Se nós vamos assentá-lo, ele vai absorver, mas poderá manchar o, o, a parte da gaveta. Ok, olha, tinha aqui outra questão da Susana, que também está a assistir ao nosso directo. Pergunta se há algum produto que seja eficaz a tirar bolos de silicone das janelas. Usei o vermelho e não funcionou. No entanto, o produto que escorreu machou umas as paredes. Portanto, o vermelho saiu do HU. Claro. Olha, já agora aproveito porque também há pouco tavam, surgiu essa questão que me estavam a perguntar. Você sabes qual é que é o preço de, desse artigo, do vermelho? Os preços, os preços dos artigos facilmente facilmente conseguir encontrar na, no nosso site porque há sempre variantes, há packs de, há packs de duas unidades, uhum. há packs de oferecer paninhos, ou seja, temos sempre vários, várias opções, porque uma embalagem destas, se nós abrimos aqui por trás, ele vai-nos vai dizer que está com uns 6 a 7 metros quadrados, ou seja, eu, se for uma casa uma, uma divisão muito grande, eu vou ter que abdicar aqui deste aparelho e se calhar vou ter que apostar num, num líquido para áreas maiores. Isto já, vai, isto já abrange uma área de 25 metros quadrados, ou seja, eu aqui posso tratar uma sala inteira e eu aqui vou tratar uma parede. Mas isso a nível de preços, se procurarem mesmo pelos nomes que estão a encontrar, que a encontrar João, nas embalagens. Agradeço ao que aqui para, é, para o nosso microfone. Fiquei sem microfone. Exato. Situações tu, Tudo o que for a nível de... Se vocês conseguirem ver a, a embalagem colocarem o HU o Lourdes no nosso site, no motor de busca, vai desaparecer o aparelho. Aliás, vai desaparecer este, este e outros similares uh, para, para ajudar no combate à, à limpeza uhum. da umidade. Olha, vejo que também trouxeste aqui material de calafetagem, não é? Tens aqui para portas e janelas. Sim, uh, o que acontece é que nós temos, temos às vezes a umidade uh, que vem é da só rua. só que... a, a umidade vem da rua e então nós podemos fazer uma barreira a essa umidade. E essas barreiras geralmente são feitas com fitas de calafetagem. A fita de calafetagem tanto pode ir para a janela como pode ir para as portas. O, o que acontece com a fita de calafetagem é uma coisa engraçada. É que 95% das pessoas monta mal a fita de calafetagem. Não é um erro grave. Mas temos que ter algum cuidado quando montamos isto. A fita de, de calafetagem tem que ser aplicada sempre de frente para, para a porta, ou de frente para a janela onde ela encosta, à exceção da dobradiça. Ou seja, nós quando estamos a aplicar... Eu vou abrir aqui esta embalagem, ninguém vai levar a mal. E vou retirar aqui a fita. O microfone não dá muito jeito, mas... Eu ajudo. Tá. Uh, a fita, fita de calafetagem é colocada, ela pode-se separar. Não há necessidade de colocar, há, quem, há cadinha nas portas, põe duas, e três e quatro fitas destas, não justifica. Isto é como se fosse uma anilha gigante, basta apenas, basta, basta apenas uma fita. Ela tem autocolante de um lado e a borracha do outro. A diferença entre vários, vários destes produtos é o que é que ela preenche a nível de, de espaço. Como é que eu sei isso? Agarro um bocadinho de papel, vou dobrando e vou vendo qual é a espessura de milímetros que eu tenho de folga entre a janela ou entre a porta e o encosto da janela e encosto da porta. Por exemplo, esta fita... Ela tem uma fita adesiva, não é? É, ela, ela tem uma fita adesiva. Ela aqui, esta aqui, por exemplo, preenche de 2 milímetros no mínimo, espalmada, e no máximo até 6 mm mas se eu tiver uma porta que já, por si só, tem dificuldade em fechar, eu posso ir, por exemplo, para esta que, espalmada, vai-me ocupar 1 um milímetro. e se ela tiver uma folga muito grande, Consegue ir até 7 milímetros de preenchimento. Uhum. E então consigo calafetar. Isto funciona da seguinte forma. Nós na zona onde encosta, vamos colocar de frente, ou seja, se a porta tem aqui uma dobradiça e vamos fechar a porta nesta nesta posição, eu vou colocar a fita sempre na posição de encosto à exceção de dobradiça. A dobradiça como vai fazer, vai fazer um, um fechar lateral, a fita também deve acompanhar essa lateral, ou seja, isto para, para ser mais fácil dizer é na frente da porta a fita fica sempre visível a nós na, na zona da dobradiça fica de lado porque a porta ao fechar vai empurrar a fita então ao empurrar a fita ela estando de lado ela vai ficar mais eficaz okay. soluções para janelas estas aqui já são soluções para portas Exatamente. isto funciona tanto na janela como na porta isto, isto ao fim ao cabo vai fazer o preenchimento do ar uhum. toda a volta estas soluções para janelas de correr a janela de correr é muito difícil de fazer uma calafetagem, mas também existe um pelo que chama-se uma pelúcia, que é uma escovinha de pelo que dá para substituir, tirando a janela fora, e substituir essas, essas escovas. Depois, para a parte de baixo das portas, para a porta da rua, temos estas soluções. Isto são umas calhas que são adesivas e há de parafresar às portas. Geralmente são aplicadas da parte dentro da porta e isto vai fazer uma barreira tanto ao pó como à água para não, não entrar uh, dentro das nossas casas. Temos também os chamado choriços de tecido, uhum. do tempo dos nossos avós, que são, ao fim e ao cabo, um choriço um de tecido que é colocado com um velcro nas portas de interior das casas, que vai fazer um selo para não perder a temperatura de dentro de um quarto, de dentro de uma sala, para não se perder. Se nós tivermos um aquecedor a aquecer a sala ou quarto, se tivermos uma janela não esteja devidamente calafetada, se não tivermos uma janela que, que deixe passar o frio, estamos a perder a nível de dinheiro, estamos a, estamos a aumentar o, o aquecedor, estamos a gastar energia elétrica, uhum. estamos a perder o frio pelas janelas. Então, Podemos pôr estas soluções todas para salvaguardar e guardar ali okay. o quintinho dentro da nossa divisões. Estamos quase a terminar o nosso direto, João. Ainda temos só aqui uma questão que ficou aqui por responder. Há pouco perguntavam qual é que era o produto, eficaz a tirar bolores do silicone das janelas. Ah, exatamente. Já estava, já estava perdido é que já o tempo. Quase em cima do nosso tempo. Geralmente esse silicone está contaminado. Esse silicone tem a vida contada. É remover sempre o silicone. Conseguimos as primeiras e segundas vezes disfarçar o silicone com estas soluções de cloro. Conseguimos, mas na realidade, esse silicone, quando está atacado, está com esses fungos, é removê-lo. Ele está, está estragado, está contaminado, existem removedores de silicones, é remover esse silicone e na, na substituição comprar um silicone que diga antimofo. Pronto, esses silicones antimofo têm uns que até são 100% silicone cria uma película no silicone para que a condensação não o contamine. Nas zonas dos luzes, por causa do vapor do banho, e nas janelas, quando há aquele escorrer da umidade da manhã, pronto, e o meter um silicone anti-move, mas esse, esse, meus amigos, está contaminado, é tirá-lo fora e substituí-lo, que ele vai constantemente aparecer, porque há uns micropores dentro desse silicone que vão constantemente gerar fungos. Tens mais alguma dúvida? Vou aí de... Não, por enquanto aqui não tenho nenhuma, mais nenhuma questão. Há pouco, eu, reparei, tu falaste dos humidificadores e não, não abordámos aí... O aparelho. Exatamente. O aparelho, o aparelho é uma coisa engraçada. Se nós detectarmos, depois destas soluções todas, que realmente aquela divisão é, é, é propícia a ter muita umidade, temos que investir numa coisa destas. E sim, uh, um dos truques também destes aparelhos é, é ver a área a que eles se destinam, e tentar não pôr sempre no máximo no máximo nós vamos estar sempre a ver a água dentro do reservatório mas essa água tem que vir de algum lado se tivermos um aquário, estamos a tirar a água do aquário se tivermos uma planta, estamos a secar a terra da planta, o que isto que vai fazer é, é forçar a passagem do ar a absorver e gerar água aqui dentro ou seja, okay. nós quando estamos a, a trabalhar com estes aparelhos é trabalhar o mínimo para estabilizar a umidade daquela televisão e, e depois de desligar. a com os de pastilha, só que esse é Exatamente. Nós é aqui elétrico. conseguimos, se isto durar, ele diz aqui que dura 6 seis, seis a 8 semanas, se ele durar menos do que essas 6 a 8 semanas, então já temos que ir para, para uma coisa mais okay. eficaz, mais forte. Olha, mesmo aqui na reta final, não falámos aqui das placas? Sim, estas placas são, são umas placas económicas. Eu digo económicas, porquê? Porque muitas das soluções às umidades que nós temos nas paredes é criar uma segunda parede. Essa parede pode ser uma parede pladur, pode ser uma parede em cortiça, com isolamento. Nem sempre há, nem sempre há essa possibilidade. Então inventaram uma coisa que é umas placas de poliortano. São umas placas que vêm com uma cola que é aplicada deste lado negro da, da, da placa. Nós colamos a placa na parede, preenchemos toda a parede com estas placas e depois esta zona branca está preparada para quê? Para receber ou tinta ou papel de parede. O que é que nós vamos ganhar aqui? Nós vamos ganhar um corte térmico e também acústico e vai-nos fazer um isolamento às paredes. Existe muita gente que tem aquele problema das umidades atrás do, do roupeiro. Um dos truques é pôr uma placa de esfera ao para fazer esse, esse isolamento. Estas placas ao fim e ao cabo o que vão fazer é isso. Nós conseguimos isolar uma parede de ponta a ponta com estas placas, forrar com papel de parede, criamos um isolamento em térmico e acústico e temos ficamos mais aconchegados sem fazer uma obra de peladura e paredes. Claro. Uma obra Só uma, mais é uma questão mesmo mesmo aqui para terminarmos. Quanto às manchas que o produto fez na, nas paredes, não há nada a fazer? Não há muito a fazer, é tentar lavar, lavar com água abundante, porque provavelmente ou, ou deixaram o produto lá muito tempo a atuar, ou, ou deixaram lá ficar e depois pintaram por cima, geralmente é daí que vêm essas manchas. Agora, se for uma mancha amarela, dá-me a ideia que se vinha uma mancha vinha da janela, certo? Pronto, essa mancha amarela pode ser uma infiltração, pode ser aquela pedra que temos em cima da janela que está a deixar passar está a, uh, a umidade, está a deixar passar a água através da pedra, Da pedra vai passar à parede e vai aparecer nas de nossas casas. Temos aqui uma solução para isso, isto é um impermeabilizante invisível que não vai, não vai influenciar com, com a estética da pedra, isto é um produto que é aplicar abundantemente na, naquela pedra da parte de fora da janela e isto vai fechar o poro à pedra, vai repelir a água, mas continua a deixar respirar, ou seja, isto não é um verniz, é um, isto é um, é um impermeabilizante invisível que impermeabiliza a pedra e mantendo aquele aspecto natural da pedra e continua que a casa respire, mas vai repelir a água. Olha, tínhamos aqui ainda uma última questão, aquele superador que aquece instalado é logo acima da porta do WC resolve algo para a questão da umidade? Pronto, como eu disse inicialmente, nós temos de trabalhar com umidade entre os, 100 e, entre os 0 e os 100 e nós temos que viver entre os 40 e os 60 os, esse, esse aparelho que vai fazer é gerar uma umidade de ar quente ou seja, nós inicialmente vamos sentir o calor, vai saber bem mas aquela umidade gerada pelo ar quente quando tocar no teto, que está frio vai gerar condensação ou seja, vai nos aumentar o problema da condensação okay. resolve o frio do duche o que eu aconselho é está no inverno, duches mais curtos temos que ser um bocadinho mais rápido uhum. já sabemos que um duche a 15 minutos, são, são 15 minutos de umidade na, na, naquele teto. Ok, muito obrigado João, obrigado, obrigado por fazer o nosso convite, convite. obrigado a vocês que estão desse lado e que nos a acompanhar, teremos todo o gosto em responder às vossas questões através da página do Facebook, relacionadas com esta bricola, continuando desse lado, até domingo teremos os dias bricolados com muitos eventos, com muitas dicas, muitos truques, e aguardamos por vocês, muito obrigado.